Fala meu povo, beleza? Pessoal, eu tô trazendo pra vocês aqui hoje uma novidade, né, Que vai, a partir agora de 2021, vai ter no nosso canal. Que novidade é essa? Se você está se preparando para a ESA, se você está se preparando para a Escola de Especialistas da Aeronáutica, eu é, criei um banco de dados, na verdade, era um banco de dados que eu tinha fisicamente, eu tinha uma apostila ali é, com várias questões, né? um banco de questões da ESA, foi na época que eu fiz a prova da ESA, que eu fui aprovado na prova, na prova da ESA, é, hoje eu sou militar do Exército e essa foi a minha técnica para... É, passar na prova, é principalmente na matemática, onde eu tinha muito um pouquinho de trauma porque meu ensino fundamental não foi tão bom assim. Então qual foi o método que eu utilizei resolver muitas questões? E eu vou disponibilizá-la, é, disponibilizar esse banco de dados para você. Por um preço super bacana. Um preço assim justo, eu posso dizer. Porque eu acabei digitando todo esse material que eu tinha fisicamente. é Digitei e criei um banco onde você agora é de uma maneira muito mais simples. Vai poder achar, por exemplo, ah, eu quero estou estudando geometria espacial. Queria resolver as questões da ESA. Todas as questões que caíram geometria espacial. Com isso você vai até ter uma ideia de quantas questões caíram, né? É Sobre esse assunto ou outros assuntos então é por uma tagzinha você coloca lá ESA geometria espacial, você vai conseguir enxergar, já vou mostrar aqui para você, vai conseguir enxergar todas as questões de geometria espacial que caiu na época, que caiu nas questões de Aeronáutica e eu ainda estou atualizando o nosso banco de dados, que hoje tem 994 questões, se não me engano. Eu vou aqui mostrar para vocês como mexer nessa ferramenta, não vai servir apenas, não é apenas para os alunos na verdade, é muito mais interessante para os alunos, mas também para os professores né? Imagina só a situação e foi um dos motivos também de eu criar esse banco. Imagina só a gente querer é, assuntos, ou melhor. Questões de determinado assunto. Então eu vou lá, coloco o assunto que eu quero, lista as questões que eu quero, posso exportar como é, .doc, .odt, posso exportá-la né, como é, um PDF, posso exportá-la também digitalmente para os meus alunos através de um quiz. Então para isso, o que é que vocês precisam fazer, pessoal? Olha só. Então eu criei uma área de membros no YouTube, tá? No meu canal no YouTube. É, mas a sala de membros, ela não serve apenas para vocês né, pagarem mensalmente um valor que está aí, ó, vocês estão vendo, R$ 6,99, tá? esse valor de 6,99 eu achei um preço justo, toda essa trabalheira que eu, tô, que eu fiz né, para criar esse banco de dados e, e vou continuar tendo porque eu vou é, atualizar ainda mais esse banco de dados, as provas da ESA são de 1985 até a última prova, então toda vez que a, é, tiver uma prova da ESA ou a prova de especialista de aeronáutica da SpaceX que eu estou começando a colocar lá também, eu vou disponibilizar para vocês nesse banco de dados tá bom então é uma mão na roda né podemos dizer assim vai ajudar você demais porque você vai ter uma ideia do que precisa é, estudar mais apenas olhando o banco de dados e tem uma ideia né de o que cai mais na sua prova tá então deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona primeiramente é muito interessante vocês acessarem esse site aqui itempool.com criarem lá o seu, é, realizar o cadastro, certo? É, guardar o e-mail que você fez o cadastro nesse site, porque através desse e-mail eu vou é, jogar você como um colaborador do meu banco de dados que eu vou estar sempre atualizando. Toda vez que eu atualizo você, é também vai é, receber esse banco atualizado. E olha só como é bacana esse banco de questões. Então o valor aí pessoal, R$ 6,99, tá? é Você pode cancelar no momento que quiser. a é, esse mês eu não estou podendo pagar esses 7 reais cancela, o próximo mês ali, acessa de novo, né? É, é, eu tenho certeza que você vai gostar, que você vai utilizar demais essa é, ferramenta, tá? Então deixa eu só mostrar aqui para vocês o seguinte, vou mostrar a tela é, do do Item Pool, tá? Então aqui tá a tela, eu vou mostrar um, um exemplo de um vídeo ali para os professores também, só um minutinho. Então aqui estaria a tela do Item Pool, deixa eu só trazer a minha imagem pouco mais aqui para baixo tá pessoal então aqui está a tela do Itempo. nesta tela aqui quando vocês realizarem o um cadastro né não vai ter praticamente nenhuma informação não deixa eu descer mais um pouco aqui ó então, não vai ter quase nenhuma informação vou diminuir aqui e é quando eu compartilhar com vocês vocês me passarem o um e-mail tá é, eu vou compartilhar com vocês e vocês vão ficar nesta situação aqui. Eu coloquei é, um, um exemplo aqui, um outro e-mail, né? Um e-mail de quem é dono do, do, do banco de dados. Eu criei um outro e-mail e, e só é para mostrar para vocês como vai ser. Então vai aparecer aqui, ó, compartilhado comigo. Está em inglês ainda. O item é uma empresa americana, né? Um pessoal da empresa que, que trabalhou com o Khan Academy. Então eles estão fazendo um trabalho excelente. É, você pode criar o seu banco de dados também. Não tem problema algum. É, né? mas eu já criei e vou compartilhar com vocês. Quando eu compartilhar com vocês, vai aparecer aqui, ó, compartilhado comigo. Provas militares. Estão clicando aqui. O que é que vai acontecer? vai aparecer todas as questões eu já digitei então, ó. No agora a gente tem 994 questões, né? Isso aqui vai estar tá sendo atualizado sempre, tô sempre jogando questões novas. A da ESA já tá completa, tá? Especialista da Aeronáutica. Então aqui que vocês vão pesquisar. Então eu quero é, as questões da especialista da Aeronáutica. Então e, -E a R então aqui, se eu quero todas as questões, eu clico aqui. A tá? se eu quero de um determinado ano, por exemplo, 2013, eu vou clicar em 2013, é né? vai aparecer aqui todas as questões. Questões da especialista da aeronáutica de 2013, da parte de matemática, tá pessoal? Sempre matemática. Então aqui, ó, a prova de 2013, tá? Todas as questões que foram aqui no total, vai aparecer aqui, ó, é, 24 questões. Na tela aparece apenas 20, mas basta você clicar aqui, ó, né, nesse botãozinho aqui, né, que não vai aparecer o enunciado da questão, apenas uma parte dele, mas a gente tem aqui, é, no total, eu acho que pode ter aqui 50 questões, né, é, listadas aqui na, nesta tela, tá bom? Eu gosto de ver nessa partezinha aqui que eu consigo enxergar bem é, a nossa as nossas questões, tá? E olha só que bacana que vai servir tanto para os alunos quanto para os professores. Olha só, o que, é que eu posso fazer? Seleciona as questões, ou todas, né? Clicando aqui, ou aqui, ó, as 20 questões que apareceram na tela. O que, é que vai acontecer? Vocês é, podem adicionar isso aqui para um quiz, ou seja, eu vou disponibilizar esse quiz é, para os meus alunos através de um link ou eu posso fazer o seguinte que aí é o mais bacana eu posso adicionar para uma live então dentro do site de tempo né aqueles professores que utilizam o programa obs para fazer live isso aqui vai ficar uma maravilha eu já vou mostrar para vocês como é que fica é muito simples eu quero essas questões aqui jogo para minha live não preciso ficar digitando nada vou resolvendo aquelas questões aparece a resposta certa errada pessoal é muito bacana e aqui ó é, adicionar vídeo é uma ferramenta que eles têm por exemplo estou resolvendo questões no vídeo então essas questões depois eu posso linkar no vídeo é colocar nas partes do vídeo que eu tô resolvendo determinada questão é muito bacana também tá mas o, o objetivo desse vídeo aqui para você que vai se tornar membro é o seguinte você pode exportar como Google Doc você vai dar um nome vou colocar aqui sei lá lista tá ó lista exportar esse arquivo então clicando no e-mail né, ele vai pedir uma certa permissão então deixa eu clicar aqui é ele vai pedir uma permissão é, o e-mail que eu quero ele vai solicitar uma permissão você vai permitir né ele vai jogar esse dado para o seu é, para sua conta de e-mail tá aí o que é que vai acontecer ó vai abrir o Google é, Docs para você tá como eu trabalho com a linguagem LaTeX para digitar essas questões, né, que é uma maneira mais rápida de fazer isso, então aqui ó, é, é, as questões, elas parecem é, os símbolos, né, vão, apare vão aparecer aqui como uma imagem, mas aqui não tem problema. Se você quiser digitar ou aparecer, eu vou deixar dessa forma aqui, é, o, o mais importante é que vem a imagem, vem as, as alternativas, né? Vem o texto certinho e ó, as imagens também, tá, pessoal? E olha só que bacana. Lá embaixo, aí ah, você pode, como tá em inglês aqui, né? Você pode fazer o seguinte, ó você pode é só trocar aqui ó que aqui, aqui né chave mais pode colocar aqui como um gabarito então gabarito da primeira questão até a vigésima questão tá então aqui também tá o nosso gabarito então porque eu acho interessante jogar aqui exportar para o google doc né porque eu posso aqui depois ó salvar isso aqui ó fazer o download como docx odt próprio pdf né porque quando eu, eu, eu exporto essas questões aqui ó deixa eu fechar aqui se eu exportar isso aqui como PDF, né? Olha só o que vai acontecer. Deixa eu exportar aqui como PDF. É... Não vai ficar personalizado, ou seja, o meu, a minha lista de exercícios não vai ficar o nome e lista de exercícios. Eu posso personalizar ela quando eu exporto para Google Doc. Então aqui, ó, vai ficar assim, ó, tá? Então aqui a gente não vai ter título nenhum. É... Pode acontecer ter uma distância grande de uma questão ou outra ou seja ter uma só questão por página ou duas questões por página acontece isso eu já vi tá esse esse sistema de converter para PDF converter para exportar para Google Doc ele é novo não pode ser que aconteça um bug ou outro mas assim de tudo que eu fiz até agora eu digo para vocês 98% deu certo tá então se der algum problema vocês podem enviar um e-mail para mim e o que pode acontecer é quando tem muitas imagens ficar uma questão por página então eu prefiro exportar para o Google Doc aqui eu edito diminuo um pouco o espaçamento das questões né para diminuir a quantidade de páginas aí e depois compartilhar com os meus alunos mas assim eu achei uma ferramenta muito bacana né para os professores para os alunos também aí já vou mostrar essa questão do vídeo aqui então vai ajudar demais então ó a pesquisa que vocês vão fazer tá aqui ó e o tar por tag né não por item aqui o item aqui é o enunciado da questão Vocês podem digitar a parte do enunciado da questão ele vai buscar a questão que tem aquele enunciado aqui é o um assunto por exemplo eu quero falar de paralelismo. É, então vamos lá paralelismo ó não digitei a, a o concurso que foi então, ele vai pegar de todos os concursos, tanto, ó, da Especialista da Aeronáutica, é, ele vai buscar também da ESA, ó, 1972, como eu falei pra vocês. Tem questões aí de, eu acho que é 75, não é 85, como eu falei, tá? Então, tem muitas questões aqui, tudo que eu tinha, eu disponibilizei aqui. Então, vocês podem buscar, na mas eu apenas da ESA. Então, ó, paralelismo já tá ali, a tag, vou colocar aqui, ó, ESA, então, ó. Essa, porque eu só quero as questões da essa. O que é que vai acontecer? Então ele vai pegar paralelismo que é da essa. Então vai estar todas as questões aqui apenas da essa sobre paralelismo. Ah, pessoal. Então sim, ó, é uma ferramenta que eu acho muito bacana vai ser muito válida para você e se vocês pesquisarem no mercado banco de questões vocês vão ver que é muito mais caro essa essa ferramenta não é apenas para quem está se preparando para concursos militares porque esses assuntos aí a matemática é uma só né só que é um banco de dados de concursos militares que eu acho muito bacana para o pessoal que está estudando nas escolas aí, porque é, mesmo a, trabalhando aqui com questões antigas, no nível básico, mas para aquela parte teórica, para matemática básica, é super válido. Tá bom, pessoal? Então era isso aqui que eu queria compartilhar com vocês, na verdade, mostrar para vocês, né, o que é, tem de interessante para você aí que tá querendo é, resolver questões, ou seja, o que eu vou ganhar sendo membro, né? Porque o fator membro, e também é aquele cara aqui, é aquela pessoa, né? Que é, que ajuda o nosso projeto, tá? E, e dentro do nosso canal, eu vou continuar compartilhando vídeos ali, tá bom? Então, é, apenas um plus aqui para os professores. Quando eu é, adiciono essas questões, venho aqui e adiciono para fazer uma live adicionar para uma live um desafio de uma live o que é que eu vou fazer o que é que pode acontecer olha, olha só uma dica esse aqui foi um vídeo que eu fiz no meu canal então aqui ó é, eu vou dar um play isso aqui tá no próprio tempo ó. quando você seleciona as questões e manda é, adicionar para uma live olha só que vai acontecer eu vou dar o um nome da live aqui live teste não vou adicionar por uma live Olha só que bacana, então foram adicionados para a live, eu vou lá editar live é, Aqui, é a, se você quiser mudar alguma coisa nas questões, enfim é, Você quando for administrar live aqui, vou clicar em administrar live Aqui vai aparecer a questão, essa aqui é a tela sua tela, a tela do professor, o aluno não vai ver isso aqui, você vai mandar uma outra, você vai mandar esse link para os alunos, mas dentro lá do OBS, no site do item Push, clica direitinho, você vai ter no finalzinho aqui uma outra palavrinha, esse teste, tá? Onde você é, vai jogar lá dentro do OBS e o OBS vai ficar com essa visão aqui, ó deixa eu só mostrar o link para vocês, então vamos para live Ó, você pode coletar o nome dos alunos clicando naquela caixinha. E tá aqui. Os alunos não estão vendo isso. A partir do momento que você clica em aceitar questões. Então deixa eu só subir aqui, ó. É, aceitar questões, como está aqui, ó. Aceitando questões, é, os alunos, através desse link aqui, vai ter acesso a essa questão, o enunciado da questão, e ele vai selecionar a questão correta, a alternativa correta. Aqui eu estou subindo e descendo, mas não fica com essa, com essa carinha aqui, tá? Isso aqui é apenas parte administrativa. E começa a aparecer aqui a quantidade de alunos, veja, uma live onde você tem uma interação ali naquele momento, né, síncrono com os alunos, então os alunos estão na live respondendo as questões, uma pesquisa por exemplo, e vai aparecer as respostas aqui dos alunos, né, então ó, quando você clica aqui, você começa a aceitar a resposta dos alunos a partir do momento que você parou ó, não vou aceitar mais resposta, você vem aqui terminar e revelar a questão correta então vai aparecer a questão correta só que aqui vocês estão vendo muito duro olha só como fica no vídeo mostrar pra vocês ó. então aqui eu dei um zoom é né, porque eu estava isso aqui não é não é ao vivo com os alunos só só vejam em ó, ó lá quando você revela a resposta ela faz essa e aparece a resposta correta e, então eu gravei esse vídeo eu não fiz uma live a à esquerda do vídeo, vocês estão vendo aí eu agora com uma tela branca respondendo essa questão aí, tá? Então, eu não consigo responder em cima dessa questão, aqui em cima, porque isso aqui tá lá, ele tá pegando do lado do tempo Aqui por trás dele, eu tô resolvendo essa questão que já foi respondida apenas para a gente é, discutir a resolução. Tá, pessoal? Então, é... esse banco de dados serve tanto para os professores como também para os alunos. Lembrem-se, é exercitando que a gente chega a algum lugar. Você vai saber a pegadinha da banca. Tranquilo? É isso. Espero que você seja membro desse canal, tá? Que vai me ajudar e eu tenho certeza que eu vou ajudar você também. Até mais!